para você escolher a sua jaqueta na hora de fazer a sua trilha, tem em mente o seguinte, você está escolhendo ela para uma situação de chuva, então você tem que saber se nessa situação que você vai usar sua jaqueta, ou vai chover muito, ou vai ser uma garoa. Existem jaquetas fininhas que se assemelham a um saco plástico, porém são de excelente qualidade e não vai se romper como um saco de supermercado. Agora, existem jaquetas para uma, uma chuva bem rígida, com uma milimetragem muito grande e que aceitam até você acoplar o seu fleece nessa jaqueta é. Tenha em mente que, na hora de escolher a sua jaqueta, todas as costuras têm de ser seladas para não deixar passar água para dentro da jaqueta e, consequentemente, molhar você. Uma outra característica importante é que o zíper tem que ser fácil de abrir e fácil de fechar. Preocupa-se em escolher um tamanho mais folgado. Por quê? Porque a sua jaqueta, primordialmente, é para tampar a chuva, não é para você esquentar. Para você esquentar, você usa uma segunda camada, que é o fleece. Por isso, compre uma jaqueta que é um pouco mais larga do que o seu tamanho. Assim você pode usar duas peças de roupa, não passar frio e continuar sequinho. Love, the electrifying formula between two people feeling